Você sabia que Steve Jobs foi um aluno fraco? Que Walt Disney tinha dificuldade de aprendizagem? Que a autora de Harry Potter não tinha motivação para os estudos? Que Thomas Edison foi um dos piores alunos da turma? E que Einstein se formou em penúltimo lugar na turma de física? Todos esses gênios tinham grandes limitações nos estudos, mas foi uma atitude que mudou suas vidas e fez com que eles mudassem o mundo. Sabe qual foi? Eles não esperaram serem perfeitos para começar a agir. A neurociência já provou que qualquer pessoa pode destravar a inteligência em qualquer momento da vida, independente da idade, formação ou classe social. Tem milhares de exemplos que surgem todos os dias. Você sente que precisa destravar o seu cérebro com urgência? Sente que está ficando para trás no jogo do sucesso?